Olá, beija-flor, bom dia pra você, bom dia a todos e daqui a pouco nós vamos contar uma história inusitada. Um galo foi detido. O um galo foi detido. Não, não vou aguentar, cara. 3, 2, 1 gravando. Olá beija-flor, bom dia pra você, bom dia a todos e daqui a pouco nós vamos contar uma história inusitada Um galo foi detido Um galo foi detido por perturbação de sossego Eu vou gritar, cara Tu então, peraí, cara Como que eu vou falar isso, velho? Sendo uma risada tá, tá, deixa eu me concentrar, velho, vai